Você já se perguntou por que não passam mais coisas positivas na sua vida? Por que será não acontecem mais surpresas agradáveis na sua vida? Quem sabe está faltando entregar, aceitar, confiar e agradecer mais por aquilo que você já tem hoje. Bem-vindo à sua prática de meditação com o canal Arte de Mudar. Começamos! Certa vez, escutei um sábio dizer agradeça a tudo que você quer ver ou encontrar amanhã novamente. Enquanto você respira lenta e profundamente Sentindo o ar passar pelo seu corpo, tome estes minutos iniciais para agradecer a tudo que você deseja ver ou encontrar amanhã novamente. Agora repita comigo. Eu entrego, aceito, confio e agradeço. Respire profundamente e repita mentalmente depois de mim as seguintes frases. Entrego ao universo tudo aquilo que não me pertence. Entrego ao universo todos os pensamentos densos que sinto inconscientemente. Entrego ao universo o meu mais profundo amor. Entrego ao universo meus medos e apegos às coisas e às pessoas. Eu entrego, eu aceito, eu confio e agradeço. Muito bem, você está fazendo uma excelente prática. Inala profundamente pelo nariz e exala pela boca. E repita comigo. Aceito e mereço ser abundante. Aceito e mereço ter saúde. Aceito e mereço ser amado, aceito e mereço estar em paz e sereno, eu entrego, aceito, confio e agradeço. Respira e solta o ar lentamente. Repetiremos mais algumas frases. nada Confio no poder divino sobre a minha vida. Confio na proteção divina onde quer que eu vá, pois nunca estou só. Confio na sabedoria divina para a solução dos meus conflitos. Confio no amor divino, pois sou merecedor de bênçãos. Respira e solta o ar lentamente. Repetiremos mais algumas frases... Confio no poder divino sobre a minha vida. Confio na proteção divina onde quer que eu vá. Nunca estou só. Confio na sabedoria divina para a solução dos meus conflitos. Confio no amor divino pois sou merecedor de bênçãos. Eu entrego, aceito, confio e agradeço. Vamos terminar essa prática da mesma maneira que começamos. Agradecendo a tudo o que queremos ver e encontrar amanhã novamente. Inspira e expira. Agradeço pela minha saúde. Agradeço por mais um dia de vida. Agradeço pela minha inteligência e sabedoria. Agradeço por ter ao meu redor todas as pessoas que amam. eu entrego, aceito, confio e agradeço. Se você achar necessário, pode continuar agradecendo. E quando se sentir à vontade, lentamente, pode sair da prática. Gratidão por você estar aqui. Gratidão por meditar com o canal Arte de Mudar.